Minha direção municipal não tem recurso para pagar contador e advogado. Estadual pode arcar com essa despesa? Nesse caso, pode ter a doação do advogado? A direção estadual pode sim arcar com as despesas e você, direção municipal, registra o estimável. O estimável que você está registrando, você está registrando o recebimento da, da estadual. Você não está recebendo o estimável direto do advogado. O advogado está recebendo pelo serviço na estadual. Você, municipal, recebe o serviço pago pela estadual e é estimável da estadual para a municipal. O advogado não está doando nada.